Tá a bala aqui, né? Tá show? Beleza. Fala, pessoal. Boa noite. Infelizmente, o João Batista Neto teve um problema de saúde e não pôde vir, então eu irei substituí-lo para falar sobre é, como você pode fazer para ser um dev de sucesso ou uma dev de sucesso. Uh, quem assistiu a presta de ontem? Duas, três pessoas, beleza. Tranquilo. Então eu posso fazer stand-up mesmo, se errar, mas tranquilo. É que eu sempre começo com stand-up para meio que deixar vocês um pouco mais à vontade. Uh, então eu vou mostrar para vocês, para quem já assistiu, depois vai ter um novo diferente, mas para quem não assistiu, eu vou mostrar primeiro como é que vocês arquitetam o sistema de vocês de modo incoerente, tá? Quem é dev aqui, quem programa aqui, todo mundo programa, galera programa legal. Quem programa em PHP? Java? Python? Ruby? Ruby tá, tá bem... Per? Não? Então tá tranquilo. C? Quem programa em C? Não? Sei lá, ó, pô, tem galera roots aí da parada. Assembly? Não? Então, beleza. Vou mostrar pra vocês como é que vocês arquitetam o seu sistema de forma incoerente. Então, tá aí os temas. Toda parece que tem uma parada de agenda e tudo mais. A minha tem os temas, então você pode tirar foto aqui dos temas, se você quiser. Tá? Uma vida importante pra vocês é que todos os personagens e eventos que eu falar aqui, se aconteceram isso na vida de vocês, infelizmente, é fictício, não acreditem nisso, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é procurar um emprego, né? Então, emprego de dev, você sabe como é que é bem, tranquilo. Então, tem aqui a vaga para auxiliar em informática, que tem que saber, tranquilo, ó. Banco de dados. Pois, GRI, Oracle, Sysbase, SQL Server, Interbase, DB2, Caché, Informix e Firebird. Só isso. Programação. JQuery, MATLAB, JavaScript, HTML, Java, Ruby, VBnet, PHP, Python, escrito errado. C++, Erlang, C++, que é outra linguagem boa que está nascendo aí. Casp, AspNet, CUDA, .NET, CSS, COBOL. Macromedia Fireworks, Dreamweaver, Inkscape Quem que usar isso hoje em dia, cara? PaintShop Pro, porra, isso é top mesmo Freehand, Photoshop, Illustrator, Blender, Gimp, CorelDRAW Word, PowerPoint, StarOffice, OpenOffice, Lotus Notes Nem sabia que isso existia ainda Aí tem, ó, FreeBSD, Windows, Unix, Solaris, Java OS O que era ruim pode ser pior ainda tem, tem, Existem um personal em Java, velho Não tem como pensar nisso aí vocês, de e-mail, Selenium, SAP, CRM, deu para ver que eu, tipo, eu, sei lá, uns 5% da vaga está tranquilo para você poder fazer o bagulho. A pessoa precisa ter boa escrita, ser paciente e se saber lidar com o público. Do gostar de café e saber fazer, é um plus. Todos nós sabemos fazer café por aqui. Então, caso você saiba fazer café, vai a vaga para você. Não precisa saber programar, precisa saber fazer café. Essa é a melhor vaga que eu já vi na vida, que é a vaga de pedreiro C Sharp uma vaga muito completa, porque você vai fazer o quê? Executar serviços de alvenaria em geral, revestimentos, acabamentos grosso e fino, demolição de paredes, instalação de madeiramentos, simulação elétrica, hidráulicas, esgoto, alambrados de obras. Aí sim, JavaScript, CSS, HTML, Bootstrap, MVC, C Sharp, VB, SQL, Oracle, Jenks. E o mais importante, armar armadilha para gambá Então, tem uma vaga né, bem completa também, pessoal que quer ser pedreiro, C Sharp, tá aí a vaga. Então, é Encontramos um emprego show, a gente pode começar. Vamos começar a fazer nosso projeto aqui. Primeira coisa que tem que fazer, receber o um requisito, que vai falar o quê? Vai descrever o que você vai fazer no seu site, o que você vai fazer no seu sistema. Então, eu estou aqui, 40 dias, 5 propostas, 300 reais. data tá tranquilo, full stack. Né? O RP, que tem que ser só sete módulos. Tá? Patrocínios, vendas, finanças, CRM, ordem de serviço, suprimentos fiscal Tranquilo de fazer, prazo bom, o dinheiro paga a galera, então pode, né. Esse aqui também é bom que é fazer um app mobile e plataforma, não sei que porra que é plataforma, que funciona com comandos de voz, habilitando transações de diversos tipos. Então está muito bem documentado, muito bem o requisito. Você sabe como fazer o sistema, tá tranquilo, vamos lá. Então sua empresa precisa desses projetos. Podemos começar, podemos começar. O sonho de toda pessoa que desenvolve é virar arquiteta. Então nosso sonho é virar arquiteta. O que, que arquiteto faz? Desenha. então a gente vai desenhar o projeto. Então, tem aqui o usuário, a aplicação, o MVC e o servidor. Beleza? Só que tem um erro. Infelizmente, tem um erro. Por quê? O servidor está na nuvem. Então, você tem que colocar ele no alto. Colocou ele no alto, resolveu o problema, está bem documentado, pode continuar. Agora, está certo. O ML. O ML descreve o que o seu usuário faz na aplicação. Né? Então, está aqui um ML completo né, do seu usuário. Obviamente, o usuário faz tudo, está bem documentado. Então, vamos colocar a mão na massa. Primeira coisa é o que Começar o projeto já atrasado. Porque se já está atrasado, se você entregar depois, não vai ter problema nenhum, já está atrasado mesmo. Então, pega um projeto de 2017, entrega 2023, 2040, não tem problema, já está atrasado mais uma vez, não vai ter problema nenhum. Outra coisa importante, ajustar o front-end. Então, o front-end é o que o seu usuário vai ver. Então, você vai fazer, perder um tempo instalando o processador do CSS, vai perder um tempo desinstalando o pré do CSS, você vai baixar o bootstrap e vai ser feliz. Então está bem feito esse seu front-end, tranquilamente aqui. Gerenciador de independência é o quê? Tem que saber o que o seu projeto precisa. Então você vai dar só um npm install na internet, vai instalar tudo que você precisa no npm. Está tranquilo aí? Manter o JavaScript funcional. Outra coisa muito importante, porque o JavaScript é muita, né, é tudo que você precisa para fazer o seu sistema. Então é só botar mais um jQuery. Então jQuery 3.2, 3.2, 3.2, 3.1, 2.2, 95, 98, XP e Millennium. Tranquilo, botou seu JavaScript funcional. Está muito massa aqui. Escolha seu framework. Então tem vários frameworks de JavaScript. Tem aqui alguns que eu recomendo para vocês darem uma estudada aí. TIBJS, tem o Arolito ali do, do Japolim. Então tem uns frameworks muito legais de JavaScript. Enquanto a gente fala essa palestra, mais novos frameworks de JavaScript estão sendo criados por aí. Performance, outra então, coisa é muito importante. Sem performance não tem aplicação. Então cache. Cachei o front, cachei o back faz o cache do cache, sai até que no cache vai dar tudo certo aí, tranquilo. Ou promise, é uma coisa boa de JavaScript, que um dia vai chegar a resposta. Se o cliente faz a exceção, um dia vai ter, ele é prometido que vai ter a resposta. Quando? Não tem a mínima ideia. Vai estar tá lá, amanhã chega, depois de amanhã, seu cliente pode esperar. Escolher tecnologia back-end. Isso é muito mais fácil. Na minha época era difícil, mas hoje em dia, só perguntar para o Google. Então, por que Java? Porque Java é ruim. Porque Java é multiplataforma. Porque C Sharp? Porque C Sharp é melhor que Java. Porque C Sharp não Visual Basic. Nem sabia que o pessoal ainda escolher por Visual Basic. Por que PHP? Porque que PHP é ruim? Por que PHP é elefante? Por que Python? Um monte de Python que é os los romanos por nós outros. É até bonito isso aí. Por que Ruby? Por que Jack Ruby matou Oswald? Não tem a mínima ideia porque ele matou Oswald. Por que Elixir? Porque os alquimistas não puderam conseguir o Elixir de la Vida. É, é, é, é uma linguagem que dá para até pensar um pouco nela. Por que Gol? Porque eu gostaria de trabalhar na Decathlon. Importante. Porque eu gostaria de fazer parte da galera capricho. Porque eu gostaria de trabalhar no comércio. Sei lá. Por que Porque Por que Aspirina aborta? Não tenho a mínima ideia. Por que Aspargo é caro? Porra, é uma pergunta boa. Por que Aspirina alisa o cabelo? Eu fico imaginando uma pessoa com Aspirina... A S lá, socando e botando o cabelo. Porra, alisa, Google. Alisa essa merda. Porque pelo infelizmente, não tem resultado. Está sendo implementado pelo Google aí. E Node não é linguagem, também não entra aqui, tá, galera? Então, API. API é o quê? É fazer a comunicação da sua aplicação com outra aplicação qualquer. Então, sempre retornar 200 OK. Porque se dá um erro com sucesso, você sabe que a tua parte está feita. Então, está aqui um erro ali do Drupal e tal. Erro code 200. E erro ocorrido com sucesso. Então está perfeito. Podemos fazer a integração. Os erros têm que ser muito bem explicados. Né? Então está aqui o Java Lang no Point Exception Para tá? poder explicar exatamente como é que é essa parada aí. Usar bem os verbos HTTP outra coisa importante. Né? Então como é que a gente implementa login sem usando bem os verbos HTTP? Eu tenho um post ali que eu passo um GET usuários. Eu passo o usuário e senha pelo GET. Ele me devolve todo o banco em JSON. Então está perfeito. Tem JSON, tem JSON, é REST, é, usa POST, usa POST e usa GET. Está perfeito, usa os verbos muito bem, tranquilo aí. Como é que a gente implementa funcionalidades? Sistema sem funcionalidade não existe. Então, tem aqui o CAPTCHA para acabar com os bots. Então, o, o bot jamais vai saber qual é o conteúdo do CAPTCHA. Essa demora pessoal, a pessoal achar. Apenas se ele ler HTML, aí ele consegue achar qual é o valor do CAPTCHA. Formulários bem desenhados, então eu tenho aqui os formulários muito bem desenhados, aí um. Um formulário de, de telefone para a galera aí que quiser fazer. Senhas únicas, outra coisa importante, porque senha dá sempre problema, né? Então eu tenho aqui o usuário Space Moses 1337 que é usar a senha Hunter. Só que o usuário Royal Aldo 37189 já usa. Então ele fala, ó, oh, infelizmente esse cara já está usando essa senha. Mas, você pode habilitar ali, ó, eu entendo os riscos de usar a senha de outra pessoa. Então, deu cheque nisso aí? Manda bala, pode usar a mesma assim, senha é do Royal, não tem problema nenhum. DevOps. Então, primeira coisa, garantir o acesso do servidor aos arquivos. Então, é muito fácil aqui. Não segue a mod, mas não é 7, 7, 7 aí. Tranquilão. Seu, seus arquivos, até tudo bem tranquilo. Vestionar o seu projeto, então, muito fácil. Só usar aqui né, o Enrar e V1, V1.0, 1.1, 1.2, 2.0 final, realmente final e Z realmente final. Então, aqui tranquilo, né? O pessoal fala, pô, Pokémon, mas tem Git aí pra gente usar, tem SVN. Pô, o Git é, é pago, o GitHub, todo mundo vai ver seu projeto. Quem já pagou pela licença do IHA? Fica a pergunta aí pra galera. Usar FTP pra garantir a consciência dos arquivos, então, FTP tranquilo, pessoal já sabe. O ambiente não tem mais esse medo. Antigamente a gente. Ah, estava o arquivo no FTP, ficava claro, com medo de dar pau, porque se quebrasse era um mês de projeto pra fora. Agora não, é tudo. É integração contínua, é deploy contínua, é tudo contínuo essa porcaria. Ou então você pode usar um pendrive, instalar na máquina do cliente, por exemplo, o pendrive do Pikachu, resultado, cliente feliz. E é isso aí, galera. Valeu. Show. Vamos agora para a palestra séria, que não é essa, obviamente. Essa aí eu só faço para zoar vocês mesmos. A palestra de hoje, então, vou é falar um pouco sobre o que você precisa para ser dev de sucesso. São algumas pessoas aqui são devs, Muitos de vocês já fazem essas coisas, mas é sempre bom relembrar e é sempre bom mostrar para outras pessoas que o nosso trabalho de dev não é só ficar codando. Não é só saber uma linguagem e ficar trabalhando nisso o dia todo. Até porque a gente não é pago para codar, para fazer 8 horas de código. A gente é pago para resolver problemas. Quem sou eu? Então, eu sou... Para quem me conhece, meu nome é Pokémon. Para quem não me conhece, também é Pokémon Não Muda, tá? Eu não sou só um rostinho bonito, até porque não sou bonito. Eu sou bacharel em matemática aplicada e computacional pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ou seja, a minha turma era eu, uma cabra e um o veterinário. E a cabra se formou, então, a, a, muitas pessoas aplicaram na, na, na minha turma. Eu tenho MBA Engenheiro de Software pela Metrocamp, pela IBTA. Eu sou apresentador no Developers, que é um talk show que a gente entrevista várias pessoas devs. Quem assiste o Developers aqui? Valeu gente, obrigado. Assistam no YouTube, procura lá Developers. É, é um trocadilho, tá? Pra quem não entendeu, mas é developers, entendeu? É difícil também. Sou o do PHP E também sou Guild Master aqui na Campus Party. Tá aqui o meu contato, se vocês quiserem. O YouTube, Instagram, LOL. É, é, o que Pokémon GO. Clash Royale. Tibia. Não, Tibia não é Pokémon BR. É outro nick, mas Tibia também tá aí no jogo aí. Pra quem quiser meus contatos, tá aí. Eu aprendo developers, então. Eu não apresento de, de, de gravata, mas ficou bonita essa foto. Então está bonito. Está aqui, por exemplo, developer com a Maria, Mariana Limeira. Muito gente boa, ela, programa, ela é software developer hoje em dia no Nubank, então é uma pessoa muito sensacional. E a questão que eu venho falar hoje é: cara, a cada dia surge um novo framework JavaScript. A cada dia surge uma nova linguagem, você não tem a mínima ideia que ela existe. E no meio disso tudo, onde fica quem desenvolve? Eu tenho várias linguagens, eu tenho vários propósitos, eu tenho vários problemas para resolver. Mas, muitas das vezes, eu uso a ferramenta certa para fazer isso. Na maioria das vezes, não. Eu vou lá, aprendo PHP quando eu, quando eu nasço. Quando eu estou lá aprendendo alguma linguagem de programação. Aprendo PHP e fico com PHP para da minha vida. Será que isso é a melhor coisa que tem? Será que meus problemas sempre vão ser para a web? Ou então eu vou lá, aprendo Python e resolvo Machine Learning. Aí eu tenho que mexer com web, eu vou lá, uso o Django para fazer o problema resolvido. Aí eu preciso trabalhar com Android, eu vou faço outra usar outra... Biblioteca em Python para resolver o problema de Android. Tipo, será que isso é o certo? Às vezes não, cara. A linguagem foi criada para trabalhar com um problema e resolver um problema específico. Mas a gente é desenvolvedor. A gente é desenvolvedora. O que a gente tem que fazer é resolver problemas. E a gente não tem que se prender a uma linguagem só. A lógica de programação, ela se aplica a qualquer linguagem. Então, você aprender uma linguagem é só uma ferramenta para você utilizar. Você nunca vai usar, por exemplo, não seria... Meio óbvio, você usar uma chave de fenda para bater um prego. Não faz sentido você querer, simplesmente porque você ama uma linguagem, você usar só ela, ou resolver só problemas com ela. Não, você consegue estudar outras linguagens, até porque cada uma vai resolver um problema diferente. Mas, primeiro de tudo, como é que a gente consegue pensar como ser dev? Como é que se divide uma pessoa que é dev? Porque ela pode ser nesse contexto todo. Então, primeiro, ela pode trabalhar com front-end. Ou seja, ser expert em HTML, CSS, JavaScript. Ela pode ser front-end. Além de tudo isso, você tem a questão de aprender a mexer com deploy para front-end, aprender a mexer com frameworks, JavaScript, que aqui tem alguns antigos até, tem muito mais hoje em dia. Aprender a mexer com ferramenta de CSS, pré-processador, pós processador aprender CSS puro. Então, tem muitas coisas. Além de só linguagem, você tem que saber para mexer plenamente com front-end. Quando você pensa back-end, piorou. Você pode trabalhar com back-end para desktop, para mobile, para web, para tudo que você imaginar, para IoT. Então, o back-end tem mais uma, lingu... tem uma gama muito grande de linguagens que resolvem problemas específicos. Né? O Java é muito bom, não sei para quê, mas ele é muito bom. Eu tenho O Ruby ele é bom para você fazer coisas rápidas. O PHP é bom para você fazer coisas rápidas para web também. O C++ é muito bom porque ele é uma linguagem hoje em dia que é de baixo nível, então ele fica muito próximo ali do hardware. Tá? Então, tem tudo isso. Então, você tem várias linguagens que resolvem vários problemas. Para mobile, você tem outras linguagens que resolvem vários problemas. O JavaScript, por exemplo, você consegue usar no React Native. O Kotlin, que é a linguagem né, padrão lá para fazer aplicativos para Android. O Java também. O Objective-C, o Swift, o Xamarin, que você consegue fazer com as plataformas em, em C Sharp. Nem você sabe que mais mas dá para fazer. Mobile em C Sharp, também. Você tem DevOps, que mais do que a cultura, que eu não vou falar que não existe profissional DevOps. Isso é uma cultura que a gente implementa no desenvolvimento. Mas, muitas pessoas tu vai ver vaga para DevOps. O que, que é isso? É um sysadmin que sabe programar. É um sysadmin que administra coisas e faz coisas automatizadas. Então, você tem a ideia do DevOps. E você tem mais ferramentas incríveis para fazer DevOps. Então, você tem a integração contínua, você tem para deploy, você tem para planejamento, você tem para teste, você tem para build. E tem várias linguagens, né? Você tem o Ansible, que é empate, Você tem o Docker, que é em Go. Você tem o Selenium, que é em Java, você tem tipo, vários. Par... Eu tenho o Jenkins, que é em Java também. Tem o LK, tipo, tem várias partes que você consegue fazer para fazer só o DevOps. Aí você pensa: pô, mas daí também tem banco de dados. Tem arquitetos de dados que trabalham com banco de dados relacionais e não relacionais. E com trabalho também, dos, datas a... dos data architects, nesse caso, é trabalhar com integração de dados. Então você tem mais uma porrada de ferramentas para trabalhar. É ferramenta para cacete, eu não consigo nem contar quantos tem, mas você tem linguagem, você tem banco de dados, você tem validação de, de, de dados, você tem clusterização, tem gráfico, trabalha com gráfico, com data mining, você tem uma porrada de coisa para fazer. Além disso, tem os testes também, que são considerados também devs, dependendo do nível deles, mas eles programam também e também mexem com outras ferramentas, que são mais milhões de ferramentas, você trabalha com teste. E ainda tem mais, que... A gente pode considerar o pessoal que é full stack, que programa para front para back. Tem pessoa que é full cycle, que é para front para back e faz DevOps. Tem o pessoal que é analista, que só fala. Né? Tem o um pessoal que é de UX, que só desenha. Então tem o webmaster que faz site lá no, no Wix e fala que desenvolve. Então tem a galera aí que está tudo nesse contexto, que também está programando ou não, né? Mas e daí? A questão é o seguinte. O que liga tudo isso, foi o que a gente falou. É a lógica de programação. Então eu tenho... Uma coisa que é como se fosse uma linguagem mesmo, né, matemática, que vou fazer as coisas funcionarem. Eu tenho que resolver problemas. E eu tenho que ter caminhos para resolver esses problemas. Às vezes os caminhos são mais rápidos, às vezes são mais demorados. Às vezes a ferramenta para resolver o problema é mais rápida, às vezes não. Então, o princípio é, não, não aprenda uma linguagem, não aprenda uma ferramenta. Aprenda a lógica. Ah, Pokémon, mas eu sei resolver o problema, eu quero ver o meu site funcionando bonitinho lá. Sem a base... Tipo, um prédio cai. O seu site vai ficar uma merda e depois você não vai conseguir dar manutenção nele. Então, comece pela lógica de programação, caso você não programe. No, correio, no começo da carreira, experimenta de tudo e vê o que você gosta. Programação é muito gostar também. Às vezes a gente fala muito, ah, vou, eu estou aqui na comunidade de Python, vou aprender Python porque todo mundo fala Python. Mas no começo da carreira é onde você pode experimentar. A gente está numa, numa tecnologia, a gente trabalha com as coisas que, tipo, tudo muda muito rápido e a gente cresce muito rápido na carreira. Então isso deixa a gente mal acostumado, por exemplo, tem gente que é júnior de seis meses que ganha 3 mil reais e é totalmente, tipo, em qualquer outro lugar no mundo e em qualquer outra área que não seja desenvolvimento ou, sei lá, startup, alguma coisa que, que você seja dono de você mesmo, você não consegue ganhar 3 mil reais tão fácil assim, cara. Sei lá, tu vai trabalhar com Uber, 90 horas pra você ganhar 3 mil reais. Com, com, você trabalhando com dev, você consegue em seis meses ganhar 3 mil reais e, tipo, achar que você é foda pra caralho porque você ganha isso. Mas não, às vezes você está começando só. Às vezes você tem que experimentar as primeiras coisas para ver o que você realmente gosta. Porque às vezes você vai ficar encarado nesses 3 mil reais, o é resto da sua vida. Às vezes não, você quer, é bom na parada, você vai pegar meus problemas, vai resolver meus problemas sozinho e vai conseguir evoluir. Né? Então, primeiro testa tudo. Ah, eu quero saber como é que é Machine Learning. Vai programar Python. Quero aprender a mexer com DevOps. Sei lá, vai aprender Python, vai aprender Ruby, vai aprender Go. Quero mexer com web, vai aprender PHP. Quero mexer com mobile, vai aprender Kotlin, vai aprender Dart, vai aprender a porra toda. Aprende. Porque como eu falei pra vocês, o que liga tudo isso é a lógica. Então, você mudar de ferramenta, só vai te dar skill de fazer coisa mais rápido ou mais devagar. Aqui, por exemplo, tem um developer roadmap que eu acho que é para front-end. Então, tem ali o ka -ness, que eu acho que tem pra front-end e para back-end. O pessoal Lá de Minas Gerais, fez um roadmap pro o pessoal de Android. Então, se você procurar no GitHub, roadmap dev Android, vai ter lá o projeto do pessoal lá de Minas. E esse de Minas é em português e tem em inglês também, eu acho. Então, estuda é a base da tecnologia que você vai querer trabalhar. Se eu trabalho com web, eu tenho que saber o que é HTTP. Se eu vou trabalhar com... Android ou com iOS, eu tenho que saber como é que funciona a requisição nos aplicativos. Como é que funciona eu dar um touch, um, se eu clicar no, com um botão, se eu fazer alguma coisa. Eu tenho que saber qual é a base disso. O que que eu, eu fazer um, um arrastar de botão, o que que isso faz? Se eu arrastar um objeto no meu desktop, o que que isso gera? Eu tenho que saber a base. Eu não posso fazer simplesmente coisas aleatórias. Então, aprenda a base do que você vai querer trabalhar. Outra coisa legal, procure alguém para mentorar. A nossa área é uma área muito legal porque as pessoas compartilham conhecimento de graça. Se você for um advogado e pedir para ele para te ajudar com alguma coisa, ele não pode nem te ajudar porque muitas vezes a OAB barra isso. A gente não tem uma profissão regulamentada, isso é, tem as partes boas e as partes ruins. Uma das partes boas é o pessoal ajuda todo mundo de graça. A gente faz isso, a gente tem comunidade pra cacete. Que você fica lá no Telegram, no WhatsApp o dia todo querendo aprender, você vai aprender que vai ter gente que vai parar e vai te ensinar. Então, sempre você tem alguma coisa para aprender. E sempre o pessoal que é mais experiente vai fazer com que você tenha menos trabalho para chegar onde você quer chegar. Então vai cortar caminhos pra você. Tem alguns projetos para isso, por exemplo, o Training Center. No Training Center você consegue achar mentores para diversas áreas de tecnologia. para web, para tudo mais. Então, tem várias pessoas que querem, estão dispostos a te ensinar as coisas. Tenha o hábito de ler a documentação das linguagens que você utiliza. Muitas das vezes a gente quer resolver problemas, a gente vai lá simplesmente ler qual é a função que resolve aquele problema, implementa aquela função e dá um bug que não tem a mínima ideia do qual é o parâmetro que você tem que passar ali. Então, leia um pouco de tudo. Eu tenho que fazer alguma integração? Leia a documentação oficial, vê se não tem tutorial na internet que ensina a fazer a integração, entenda quais são os problemas que tem naquela função ou naquela classe. Muitas vezes a gente não faz isso. E é o básico, a gente lê. A gente está como desenvolvedor, a gente nunca vai parar de aprender. Se você quer um lugar para não aprender, tipo não é ser dev, não é isso que você vai fazer. As coisas mudam muito fácil. Por exemplo, alguém lembra de uma linguagem chamada Cold fusion Quantos anos Cold fusion tem? 20. 20 anos. Ela é mais nova que eu e já morreu. Flash. Quem trabalhou com flash aqui, também tem a mesma idade, e já morreu. Então, linguagem de programação, você escolher uma linguagem e falar essa vai ser minha pro da vida, tem os prós e contras. O contra é o Steve Jobs falar pra você que a linguagem é uma merda e eu vou matar ela. E, tipo, foda-se, matei. Só que além disso é estudar para que você seja um deve melhor. Desenvolvimento não é mágica, leva tempo, então você nunca vai ser sênior com um ano de programação. Você pode escolher estudar Dart, estudar Flutter, que é uma parada que não tem nem um ano, vamos falar assim, a versão estável. Você pode ser muito foda em, em, em, em Dart, mas nada te garante que você é sênior, por exemplo. Se você programa em outras linguagens há muito mais tempo e tem um background, e consegue entender que Dart resolve tais problemas, e você consegue resolver problemas com ele, você é sênior. Mas se você só souber Flutter, e Dart, e aplicar e fazer um, um, um, um aplicativo, não quer dizer que você é sênior. Você pode ser especialista na linguagem, mas não ser sênior. Porque sênioridade é muito mais do que saber resolver só código. É saber lidar com pessoas, é saber resolver problemas externos da empresa, é entender qual é o, qual é o contexto da empresa para sugerir implementações que ninguém pensa. É se preocupar com produto, além de se preocupar com entrega só de código. Então, você, o ideal é você se especializar em alguma coisa. Você especializa front-end, você, você especializa back-end. Mas você tem que entender, além, só não só a linguagem, não só o framework, mas todo o ecossistema. Então, especializa em front-end. Aprende bem CSS, aprende bem HTML, aprende bem JavaScript. Entenda quais são os frameworks, saiba para que eles servem. Porque, às vezes, o problema que você vai ter não é agora. Às vezes tem um problema de requisição é outra coisa. E você estudando, você conhecendo, você vai ter base para resolver problemas. Mas não agora, às vezes depois. Mas se focar só em uma tecnologia que resolve aquilo, é problemático. Por isso que hoje em dia ainda é problemático só termos JavaScript como a principal linguagem de front-end. Porque se alguém quiser matar, como já querem fazer há muito tempo, pode dar muito ruim. Eu acho que não vai acontecer isso tão cedo. Mas é sempre bom pensar isso. Se você não gosta de estudar, Desenvolvimento na sua área, você já tinha falado, inclusive. Além de escrever muito código, leia muito código. Porque a gente, é, somos pessoas e somos seres humanos. A gente aprende muito com o outro. A gente quer copiar os outros. Então, copia código bom. Estuda, escreva bastante código, mas copie código bom. Porque se eu copio o código bom, o meu vai melhorar. Porque eu vou pegar técnicas que outras pessoas aplicam e eu consigo fazer com que meu código melhore com isso. Cara, a gente tem o GitHub, que tem milhões de repositórios de todas as linguagens do mundo. Cara, ah, quero aprender como é que faz. Quero mexer com JavaScript, por exemplo. Sei lá, pega o, o código de uma ferramenta JavaScript que você usa. Pega o React lá, o Angular, e vê como é que foi escrito o código dele. Tenta entender um pouco como que as coisas funcionam. Não só use essas coisas para resolver o seu problema. Participa de evento de tecnologia. Então, vocês estão aqui na Campus Party. É um lugar muito legal, mas às vezes a gente fica só sentado, assiste a palestra, vai embora, volta, assiste outra palestra, vai embora. Aqui tem gente, nesse palco, que programa em várias linguagens, que tem muitos backgrounds de tecnologia, que programa há muito tempo, que programa há pouco tempo. Troque contato com essas pessoas, fale com elas, tipo, tira dúvidas, sabe? O que, é que você mexe, que às vezes o nosso mundo de tecnologia é muito pequeno, as pessoas conhecem muito. Então se você te fazer contato, você nunca vai ficar desempregado na nossa área. Então tem aqui problema Campus Party, tem o DevFest Fest Cerrado, que geralmente acontece em Goiânia, tem o Python Cerrado que, que se movimenta aqui pela região, foi ano passado aqui em Brasília, esse ano acho que vai ser em Goiânia também. Tem o Brasil Dev Festival, que geralmente tem uma vez no ano também. Então cada comunidade local tem seus eventos, participe desses eventos e palestra desses eventos. Porque muita gente fala, pô, não tem conteúdo nenhum. Mas se você sabe fazer alguma coisa que a outra pessoa não sabe, isso já é conteúdo. Se você implementar o básico de uma função do por exemplo eu consigo implementar o básico de um, de um site em HTML CSS JavaScript e a outra pessoa não sabe isso é conhecimento e o pessoal vai crescer com isso e você tem, começa a ter bagagem para trazer conhecimentos mais avançados e com isso também crescer um pouco na sua carreira participar de comunidades né das tecnologias que você gosta tipo o Meetup é o melhor lugar para você procurar comunidade de tecnologia aqui no Brasil tem de tudo sem imaginar tem de Machine Learning, tem a, o Pilates que está ali, inclusive, se vocês quiserem comunidade para fazer coisa agora, vale no Pilates as meninas aí para aprender páginas. Tem o data tem o Elastic Brasília, tipo, tem o PHP PDF, tipo, tem em, em, comunidade para cacete, tem coisa para você fazer. Siga as pessoas que organizam e palestras nesses eventos, porque eles sempre te trazem conteúdo novo, sempre te trazem coisas novas e também eles sempre compartilham conhecimento e... Experiência que eles têm nesse, nesses eventos e na vida geral. Então siga as pessoas que participam desses eventos nas redes sociais. Por exemplo, se você tiver no LinkedIn, e, tipo, usem essa, essa funcionalidade que é na sua área. Se você ativa essa funcionalidade do seu LinkedIn, todo mundo que está perto de você, que também está com essa funcionalidade ligada, ela aparece para você como um contato que você pode adicionar. Sai adicionando todo mundo, cara. É gente pra caramba que tem aqui. Tu vai acabar dando match a alguém e vai acabar vendo pessoas que trabalham como você trabalha e fazem com que a sua rede cresça um pouco mais atualiza seu LinkedIn sempre hoje em dia a gente tem que parar de achar que a gente sempre a gente que tem que mandar sempre o currículo para as empresas quanto mais você se expõe mais acontece o contrário as pessoas vêm atrás de você e você pode negociar coisas melhores você consegue achar empregos melhores trabalhar em lugares melhores simplesmente porque você está de acordo com as coisas e você atualiza o que você faz Sempre se mostre pra todo mundo, né? Outra coisa que é um mito, é que você não, sabe, não precisa saber 100% das coisas da sua vaga, né? Por exemplo, a vaga do pedreiro C Sharp, eu tenho que saber, por exemplo, armar armadilha para gambá Eu tenho que saber as outras coisas. Agora, levando para a vida real. Muitas pessoas e em muitas empresas não tem a mínima ideia, o RH não tem a mínima ideia de como é que funciona o desenvolvimento. Então sai tacando lá, ó. tem que saber PHP, Python, Ruby, que a gente viu aquela vaga lá, que você tem que saber tudo. Aí lá, eles usam C Sharp. Tipo, não tem nada a ver com o que mandaram pra você. Então, tem que muito entender a vaga, fazer o... tanto o cadastro de currículo, se você for fazer, mas também fazer a entrevista, tentando entender como é que funciona a empresa. A gente tem que parar de achar que a empresa tem que só saber da gente. Você tem que saber o que é a empresa que você tem que trabalhar. Não adianta nada você ter... Porra, tem salário alto pra caramba... Aí todo mundo se enxinga, né? manda você tomar no cu três vezes por dia. Tipo, que, que ambiente é esse? O que, que adianta você ganhar bem? Soft skills são a, a chave para ótima carreira. Conhecimento técnico, a gente aprende muito rápido. A gente lê tutorial, a gente pratica, a gente aprende muito rápido. Agora, lidar com pessoas é né? uma parada difícil pra cacete. Trabalhar com pessoas é muito complicado. E deve, não é mais aquela pessoa que fica lá, na, no, no, sei lá no terminal... Escrevendo comandos CMD e ILS e, e, e usando HTOP, não. Pessoas, a gente lida com pessoas todo dia. Nossos clientes, nossos, nossos patrões, tudo mais. Então, temos que saber lidar com pessoas. Escuta podcast, assista a vídeo de entrevista com quem pessoas que desenvolvem, porque elas vão te mostrar caminhos que você nunca pensou. Então, tem por exemplo aqui o Deve na Estrada, que é um podcast pra quem quiser ouvir, é legal. O Linux Tips On Air também é um podcast muito legal. Você tem um podcast da Lambda 3, tem o um Pode Programar, que várias meninas devs falam lá no Pode Programar. Monkey é, Nights, nice, por exemplo, que traz muita coisa de C Sharp, do mundo .NET. Tem o, o Alura Live, que tem várias pessoas que também vão falar sobre coisas técnicas. Tem o Developers, que a gente entrevista várias pessoas que são devs, para falar também não só da parte de carreira de dev, mas também todo o conjunto cultural. O que, que a pessoa fazia antes de ser dev? O que, que aconteceu para ela virar isso aí? Faça cursos online. Hoje em dia, com 10 reais, com 20 reais, você faz curso para cacete. Então, tem vários lugares que você consegue estudar e aprender um pouco mais. Compartilhe o que você aprendeu. Essa é a parte mais importante de tudo. Muitas das vezes, como dev, na verdade, vou falar para vocês, mais 90% das vezes, a gente usa código Open Source, que você nunca pagou para utilizar, você nunca pagou para fazer porcaria nenhuma. E a única coisa que as pessoas que fazem código open source querem é que vocês divulguem o que vocês usam. Então faça isso. Divulgue o que você usa. Você ah, trabalha com Python, mostra o que você trabalha, mostra para todo mundo o que você faz, o que você consegue fazer com a linguagem. Porque isso faz com que mais pessoas se interessem pela linguagem, mais pessoas mantenham aquela linguagem, e você tipo, consegue reduzir em muito o seu trabalho, porque as pessoas vão, vão resolver o problema para você. Os frameworks nada mais são do que ferramentas para resolver o seu problema e diminuir muito o tempo de você fazer um programa, tipo, por exemplo. Então você tem o e master, você tem o Stack Overflow, você tem o Medium, você tem o seu blog pessoal, você pode usar várias, várias plataformas para estar divulgando o seu conteúdo. Contribui com o projeto source. não só utilize o código. Se você está vendo que tem um bug ali dentro e você consegue resolver, resolve o bug e devolve com um pull request, isso é muito fácil. Ah, mas não sei programar. Você sabe ler inglês, por exemplo, sabe ler espanhol? Traduz para português. Tem muita gente que não sabe inglês, não sabe espanhol, e pega o um código e não consegue entender. Pega um, uma documentação e não consegue ler. Faz isso. Você vai aprender um pouco mais e você vai ajudar com que os open, o open source não, não acabe. Palestre, tipo, ano que vem, tipo, vai ter que uns pares de de novo? Vai, vamos vamo mandar palestra para cá, manda com for Fore Paper lá. Mostra o que você está fazendo. Sabe? Sai só de consumo, vão aparecer, aprenda inglês, é coisa fundamental na nossa área, enquanto no Brasil você ganha um real por hora, ou tipo, vamos supor, ah, sei lá, o salário do Brasil em média deve ser, sei lá, uns 50 reais por hora, se for, você for fazer fila, 30, 40 reais, se você for fazer fila em dólar, você, com 20 dólares você já ganha 80 reais, é tipo o dobro da média, sei lá, então tipo, sabe inglês? Não precisa sair do Brasil, eu não gosto, eu gosto da minha família, quero ficar aqui. Sabe, você pode trabalhar para fora, você deve, você pode fazer o que você quiser. A gente tem na mão transformação de tudo. A gente consegue fazer as coisas que modificam o mundo. Sabe, tipo, o flap bird é a coisa mais bizarra do mundo. O cara fez a porra do joguinho, que é a porcaria do passarinho, você apertava e ele, ele pulava. Só essa merda, o cara ganhou um milhão em um dia. Caralho, que porra esquisita, né? O cara fez um passarinho que você aperta e ele pula. Mano, o que a gente consegue fazer de coisa séria? Tem blockchain aí, um maluco que ninguém sabe quem que é, não sabe se, é, se existe, se não existe, se é, se é um robô. Tipo, fez o blockchain, todo mundo entrou na moda da galera. E aí? Funciona? Não sei. Estão fazendo criptomoeda todo dia. Facebook fez criptomoeda agora. Ninguém sabe quem criou essa parada. A gente, a gente tem um poder na mão que a gente tem a mínima ideia, a gente consegue mudar governo. Tá aí o WhatsApp para provar isso, né? Mudar governo, a gente consegue mudar governo com o WhatsApp, cara. É muita doideira isso aí. E o mais importante é, se torne uma referência no que você domina. Se eu programa Python, eu vou ser a pessoa que mais vai compartilhar coisa de Python, que vai querer mostrar o Python para todo mundo. Se eu programa Rubber, eu vou fazer a mesma coisa. Se eu programa Dart, eu faço no, com Flutter, eu vou fazer a mesma coisa. Porque se você se tornar referência, você tem contato pra caramba. Então, os seus problemas, você consegue com que outras pessoas te ajudem a resolver sem você se esforçar muito. Às vezes quando a gente é dev, a gente sonha com código, a gente vai dormir, a gente conversa com as pessoas que não tem nada a ver. Mas quando você tem pessoas que estão do seu lado, pessoas que conseguem te apoiar, você consegue mostrar o problema para ela e ela consegue te, te ajudar a resolver sem você ter muito esforço. Por isso que a questão do peer programming, por exemplo, é muito legal. Você começa a compartilhar as suas ideias com outra pessoa que não tem as mesmas ideias que você e o resultado sai muito mais completo. As coisas acontecem muito mais legal. E com isso você não vai mais precisar procurar emprego, porque vai acontecer o contrário. As vagas vão vir para atrás de você. Então, pessoal, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, valeu, obrigado. Se não tiverem dúvida, vai ter mais stand-up aí vocês que escolhem. Quem programa JavaScript aqui? Todo mundo sabe que é JavaScript, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco, para quem não sabe para quem sabe também, o que, que é o JavaScript e como que ela é uma linguagem maravilhosa para vocês. Vou falar para vocês rapidinho aqui os mistérios magníficos do JavaScript, que é a linguagem mais ou menos poderosa da web. Está aqui a pauta, para vocês anotarem, também a, a pauta do projeto está aí. aí. Eu pergunto para vocês, por, tu quer ver a pauta? Está aí a pauta. Anota a pauta aí. Me marquem lá, tá, arroba O pessoal tira foto minha, manda story. Manda pra mim essa merda, velho. A única coisa que eu peço, eu compartilho, eu mando pra avó, tá tudo tranquilo. Então, pra que que o JavaScript foi criado? O pessoal perguntando, pô, Pokémon, por que que JavaScript foi criado? Ele foi criado pra resolver três problemas fundamentais da web, tá? O primeiro é trocar o mouse por uma borboleta. Ele resolveu muito bem esse problema aí. Então, trocou aí o mouse pela borboleta. O segundo problema era trocar, né, a barra de rolagem por cores bizarras, coisas boas aí para vocês, né? E também, brasileiro adorava copiar código. Como é que a gente fazia isso? Bloqueando o clique no botão direito. Então, o JavaScript servia também para bloquear o clique no botão direito do mouse. Além de uma super funcionalidade, só o JavaScript fazia, que era trocar a status bar do Internet Explorer. Então, uma linguagem perfeita. E outra coisa muito boa, como por exemplo, trocar a cor Então, muita gente aí usou né, o JavaScript para fazer coisas boas. Também mexer com o Tumblr, com essas coisas maravilhosas da internet. O legal do JavaScript é que a gente não precisava de banco de dados. Tanto que até hoje ele não sabe conectar com banco de dados nenhum. A gente tinha um input, você botava coisa nele e ia site Então eu botava ali eu, aí ó, bem, olá eu, como você está hoje. Coisa bonita. Se você não botasse nada, dava olá undefined um como você está hoje. Mas, né? O exemplo de código JavaScript, para quem nunca viu, está aí um código de JavaScript bem tranquilo, bem fácil de fazer. Galera, o um novo framework JavaScript sendo criado. Documentação do JavaScript é excelente, tá? Muito boa mesmo. É só você entrar lá no w 3 e procurar pelo tutorial de jQuery. Você vai aprender tudo de JavaScript. Como é que você né, implementa lá em JavaScript? Aí o pessoal zoava assim. Pô, tem sempre que colocar mais um plugin de jQuery. Hoje em dia é muito mais fácil. É só baixar mais um framework. Então, baixa o React para fazer modal. Baixa o Angular para fazer botão de, de outra cor. Mistério de JavaScript, coisa que eu não entendo do JavaScript até hoje. Eu tenho que instalar o um negócio, que ele instala o um negócio para compilar uma linguagem que é interpretada. Eu não tenho a mínima ideia para que o JavaScript tem isso. Mas tem essa parada aí. Ele roda em tudo. Roda em celular, IoT, geladeira, tudo, menos onde o cliente está. O IE6. Nunca rodou o JavaScript no IE6. O cálculo do JavaScript é preciso. Então, quer trabalhar com machine learning, JavaScript é, é teu problema. Aqui, ó. 1.1 mais 2.2 é 3.0000003. Muito bem. JavaScript muito bem preciso. Fortemente tipada. Linguagem fortemente tipada. Então, vamos lá. Eu tenho um array e somo com array dá uma string vazia. Eu tenho um array somo com objeto dá um objeto, objeto. Eu tenho um array Somo com... Eu tenho um objeto, somo com array e dá zero. Tipo, caralho, não faz sentido nenhum. Tipos bem definidos. Type off, note a number. number Não é um número, mas é um número. é JavaScript. A lógica é sensacional do JavaScript. Leituras obrigatórias para quem quer aprender JavaScript. JavaScript é as boas partes. E JavaScript é o guia definitivo. É, o, as boas partes tem umas 5 páginas, então tem muita coisa boa no JavaScript, dá pra ver. E o que, que falta pro JavaScript para uma linguagem versátil? Nada. É só você instalar o PHP.js. Então tudo que faltava no JavaScript agora tem com o PHP.js. E também é para fazer música com o JavaScript, pra quem não sabe. Então, Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho um Array de 16 posições. Então ele vai me gerar para mim um Array de 16 posições. O legal do JavaScript é que tem várias funções malucas. Por exemplo, o ponto join. Que eu escrevo qualquer coisa, ele transforma o array naquela coisa. Então fica 16 vezes Pokémon BR. E o legal é que eu posso somar número com string, com a porra que eu quiser. Soma, faz qualquer coisa. Então, só que a soma concatena, tipo, é muito doido. Se eu posso somar, eu posso diminuir. Eu posso somar com outra coisa. na Batman Batman Enquanto você vê esse stand-up, 429 frameworks já foram criados, você já virou eles? Estamos no Angular 99, no Rect 4.915.4, no VU Digimon e o Node já subiu 14 versões. Valeu, galera. Até a próxima. Amanhã, meio-dia, estamos lá no Field The Future. Abraço, galera.